Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje nós iremos fazer o treinamento na escada. Esse é o nosso terceiro dia, nós iremos fazer sete vezes. No primeiro dia nós fizemos três vezes, três subidas com três descidas. No segundo dia nós fizemos cinco vezes, cinco subidas, cinco descidas. E hoje, que é o terceiro dia, nós iremos fazer sete vezes. Sete subidas, sete descidas com intervalo de um dia então quer dizer que amanhã você não vai fazer esse treinamento se você é novo aqui no canal inscreva-se e chegou agora caiu de paraquedas então vou explicar esse treinamento é o treinamento que nós iremos fazer na escada para melhorar seu tônus muscular sua resistência força trabalhar as coxas trabalhar abdômen trabalhar glúteos enfim vai trabalhar praticamente o corpo todo lembre-se a escada não pode ter um degrau pequeno, um degrau estreito. Quanto menor for o degrau, mais difícil vai ser na hora de você descer. Então, toma cuidado, procura uma escada que dê para você colocar pelo menos mais da metade do seu pé. E vamos iniciar logo esse treinamento e parar de falar. Vamos lá! Primeira coisa, vamos aquecer com duas subidas e duas descidas aquecendo. Subindo na ponta dos dedos dos pés, nunca com o calcanhar e sempre na ponta dos dedos dos pés. Quanto mais você trabalhar a ponta dos dedos dos pés, automaticamente você vai trabalhar os músculos do seu gastroquinêmio. Ou melhor, vamos tirar esse, essa linguagem tão técnica, vamos falar de forma mais simplória. Quando você sobe na ponta dos pés, o que você está trabalhando são as panturrilhas. E aí, automaticamente, você está exercendo uma pressão maior na região dos seus quadríceps. Quadríceps é essa parte aqui da frente da sua coxa. Fizemos duas subidas para aquecer. Já deu para aquecer, com certeza. Agora você vai fazer o quê? Vai dar um pequeno trote para fazer outras subidas com trote. Então vamos à nossa terceira. Dando aquela pequena subida com trote, não precisa ser correndo. Emílio, estou acima do peso. Não aguento subir correndo. Sobe andando. Não tem problema nenhum. Acima do peso, só bendando É a melhor coisa Para descer, desça sempre devagar Vamos lá, mais uma de trote Essa é a nossa quarta Ah, Emílio, eu posso segurar no corrimão Para subir quando eu não estiver aguentando mais? Pode Mas por que eu não estou segurando no corrimão? Vamos lá, vou explicar o porquê Vamos para a quinta Quando você segura no corrimão, você tende a puxar o seu corpo e é isso que eu não quero que você faça eu não quero que você puxe o seu corpo então ó, sobe não dá para subir correndo vai andando vai andando sente o corpo ficar ofegante sente as pernas começarem a arder e é isso que eu quero que você sinta ó, só segura o corrimão para controlar a minha descida vamos à sexta vamos no trote isso. Desceu. A sexta. E a última. Nós vamos subir também no trote e descer um pouco mais devagar. Sétima. Isso. Agora, devagar. Apoiando sempre a mão aqui, ó. Conforme for subindo, já fiquei um pouco ofegante, é normal, seguindo, vou até sentar aqui para conversar com vocês quando você fica mais ofegante, porque você fez um, um esforço maior, demandou mais esforço físico para você poder atingir seus objetivos, aí vem aquela questão, Emílio, eu preciso descansar, o quanto? O quanto eu preciso descansar? Se for fazer um treinamento para quem já é intermediário ou avançado, eu indicaria o descanso de apenas um dia. Se você é iniciante, não tem a prática de fazer atividades físicas, eu indicaria um descanso de dois a três dias. Então, de 48 horas a 72 horas de descanso. Ou, se você é intermediário avançado, eu indicaria 24 horas de descanso. Claro, conforme nós formos aumentando... A dificuldade desse exercício, automaticamente, vamos aumentar o tempo de regeneração muscular. Então, para você dar tempo de regenerar a sua musculatura, nós iremos aumentar esse tempo de intervalo. Deixe aí nos comentários o que você achou. Passa esse vídeo para aquela sua amiga, aquele seu amigo que mora em apartamento e que fica pegando elevador no seu trabalho, na sua cidade, onde tiver uma escada. Aproveita e faz esse treinamento. Eu sou o professor Emílio Júnior, provando e comprovando para você que às vezes uma escada que aparece no seu caminho é para te ajudar. Até o nosso próximo encontro.